Bahia Farm Show também é social, uma iniciativa do Núcleo de Mulheres do Agro aqui do Oeste da Bahia busca, como diz a campanha, plantar amor e salvar vidas. Suzana, presidente do Núcleo, o que, que é essa campanha? Essa campanha é uma campanha... É, que foi idealizada pelo Núcleo das Mulheres do Agro, com o intuito de, de aproveitar essa feira, essa feira que é sucesso, essa quantidade de pessoas que, que frequentam, essa, essa mixigenação de raças que nós temos aqui durante esse período, para que a gente pudesse aumentar né, o cadastro de doadores de medula óssea. Nós estamos aqui com uma equipe do Emoba de Salvador, fazendo as coletas, é, preenchendo os cadastros. E aí, após isso, esse material fica no Registro Nacional de Doadores, que é o Redome. E aí a possibilidade de, no futuro, alguém compatível necessitar a pessoa se tornar um anjo, salvar a vida de alguém. Ou não, ou a gente precisar não é, usar desse banco de dados para salvar um filho, para salvar um, alguém da nossa família. E o que, que é preciso fazer para se cadastrar? É muito simples, basta ter 18 a 55 anos de idade, é, portar o seu documento, preencher um cadastro com endereço, telefone e fazer uma coleta de 5 ml de, de sangue. Faz o convite então, quem vem para a Bahia Farm Show, aonde pode encontrar, até o fim da feira está disponível. Nós estaremos aqui até sábado, a nossa meta são mil cadastros, nós estamos no espaço da Cooper Farms, no Cicred, esperando a doação e o amor das pessoas que estão circulando por aqui, para que nós possamos realmente, além de plantar grãos, plantar algodão, nós estamos aqui plantando amor e salvando vidas.